Ele, ele está. Desculpe a expressão ferrado. Não vai aprender a equação diferencial. Então, o professor tem que ter disciplina em dizer é momento. Não é momento, não pode usar. Tá? Tem que ter, e ele tem que entender, você tem que explicar para ele que o que você vai ensinar é para ele crescer. E aí, a disciplina, juntou disciplina com conhecimento, o seu aluno evolui. Agora, se você tem conhecimento e não dá disciplina se o aluno vai ficar solto, no vazio. Então, é isso que fica com a tecnologia. Bom, eu vou ter que terminar logo aqui, o Valberto deve estar olhando para mim ali, e nós temos uma hora marcada para, para a mesa redonda. Eu, eu, o professor Cassiano já chegou, não sei ainda se a professora Bethany chegou, mas é até bom que eles estão começar um pouquinho. Uhum. Nós temos hoje, o nosso evento vai até as 12 horas, tá? Então, nós temos um, um jogo centuro aqui, Valberto, já que você vai falar 20 minutos, para... É, O meu Facebook. Vocês vão ter aqui, é Jerônimo com J, Jerônimo Freire e Silva. Vocês vão ver uma foto em Photoshop, lógico. Né? Eu não uso aplicativos. Às vezes eu recebo, recebo é, não sei porquê, apliquei aqui numa. Cliquei num aplicativo que não era para aplicar, não é. Não pense vocês que estou fazendo propaganda disso. Foi um erro aqui meu. Bom, então chego no meu Facebook. Esse é o meu Facebook, Jerônimo Freire e Silva, Jerônimo com J, tá? Eu tenho aqui ó ferramentas do Google, que é uma, uma um grupo dos vários que eu tenho. Esse grupo aqui. já desde 2000 e, acho que 2010 2011 2011 para ser mais sincero eu já ministrei essa oficina e vou e vou começar daqui exatamente Vocês estão percebendo que eu usei bastante né eu vou começar o meu o meu contato com vocês usando o Facebook vai ser a ponto de partida aí depois nós vamos migrar mesmo dentro do do, do Google. Para isso, eu vou estar com o meu parceiro, trabalhando comigo, desenvolvendo comigo, que é alguém ligado, ao, ao é um profissional ligado ao Google Brasil, o Michael, o Myron, não sei se ele já está aqui, já chegou. O Maicon vai estar, é, tanto ele quanto eu, nós vamos manter contato com vocês. E vamos trabalhar, a princípio, 80 inscritos. Quando eu falei em disciplina aqui... Não vou ser indisciplinado. Não vou dizer a vocês que eu vou colocar 200 na minha oficina e não vou ter aquilo que eu espero que eu seja, que você saia da oficina produzindo o que eu vou pedir para você produzir. Não vai ter provas. O Google, a ferramenta do Google é você gerar a mediação e você sentir, eu perceber que você está fazendo as coisas do Google. Gerar um formulário, aplicar um formulário com o seu cliente. Né? Vamos supor que alguém tenha uma pequena empresa... E eu pergunto, você conhece o seu cliente? Você tem o perfil do seu cliente? Não. Então você vai aplicar o Google. Sem é a sua escola? A sua escola? Coordenadora? Quem é coordenador aqui? Só para me ter uma ideia. Quem, na escola, quem é? Algum coordenador aqui presente na sala? Não. Pronto. A reunião dos pais. É uma dor de cabeça, né? Para né? você juntar. Se eu disser para você, você tem uma decisão a tomar na sua escola... E se eu disser para você que você pode tomar essa decisão com 100% de participação documentado dos pais, o que, é que você acha? Vai ser bom ou não? Você saber que vai tomar uma decisão, porque 100% dos pais colaboraram na sua decisão. Você vai usar o formulário Google. Não precisa o pai ir lá falar com você, você vai mandar para ele, manda o um e-mail, manda o um link, com cinco perguntas que ele clica, só um minuto, enviar. Você vai ter o gráfico final da decisão dos 100 pais da sua escola. Então, é uma ferramenta de gestão maravilhosa. Então, aguardem. Vocês vão receber alguns vídeos, alguns meus, que eu fiz. A grande maioria, alguns vídeos que eu vou pedir para vocês, e é uma parte da oficina, mudar a legenda, está em inglês, mas vocês vão clicar, no, usando, usando o YouTube, muda a legenda do inglês para o português, para você é, manter contato com. Outro ponto também é, tem os seus alunos. A maioria tem celular, né? Por que não fazer uma vídeo produção? Aliás, propõe aos diretores de escola, se querem dar uma aula, se querem fazer um curso presencial na sua escola de vídeo produção, simples, só com o celular ou com as máquinas fotográficas digitais simples aí, tem um profissional nessa sala que é convidado para dar esses cursos no Rio Grande do Sul, em São Paulo, está aqui, Ítalo Valério. Pode procurar o Ítalo contar tá contato com ele, que ele dá mini curso, oficinas, presencial, levando, e você, ao final, vai estar desenvolvendo, principalmente nessas escolas de ensino fundamental, um, pessoal, nós temos que usar a imagem. A gente fica, não, ninguém percebeu ainda que o uso da imagem está sendo utilizado, mas ela tem que ser usada em benefício da educação, não banalizada. Bom, aqui eu encerro a minha fala e vou chamar, eu não sei se vocês perceberam, mas todos que eu chamo aqui, a primeira coisa que eu chamo, eu coloco a palavra é amigo. Isso para mim tem uma, uma emoção muito forte. Um velho amigo de muito tempo. De... Hoje o, o, o Valberto é, é, é diretor-sócio da Educandos, empresário, engenheiro formado pelo ITA. E junto com o irmão o Valber, construiu. Um maravilhoso projeto, que é o, que é o portal Educandos, o um projeto um Portal de Conteúdos e hoje também de gestão. Eu, por favor, Roberto, eu gostaria. E nós vamos só ter que mudar aqui o computador, né? E obrigado.